tá bem, tá bem, bem, eu sei que agora é tudo digital Mas antes vinham cá as cartas de parar na mesma e agora... Mas eu não consigo perceber, mesmo com cartas a chegar Como é que as crianças sabiam a nossa morada A morada para pôr nas cartas, nem nós sabemos onde é que moramos Pois eu também não sei onde é que eu moro é. Pois é, que não é? Então vocês não sabem onde é que moram? Não? Sabem porque é? porque quando vão no terreno estão sempre a brincar com o telemóvel. Oh, Nem dão né? conta do que é que se passava. Hey. Eu vou explicar pela milionésima vez onde é que nós moramos. Boa! Hey. Há para aí pessoas a dizer que, que nós moramos no Polo Norte e há cá Não, não é no Polo Norte, nada. E, e também há uns que dizem é na Lapónia. Isso é por causa das neve. Não é na Lapónia? Não, na Lapónia tu sentes neve. Eu moro vocês também, num sítio muito mais confortável. Nós moramos na cabeça das pessoas que acreditam em nós. Ah, pois é. É assim um bocadinho mágico. É um bocadinho mágico. mas por Mas é muito mais confortável, muito mais quente. Não, não é por fora. É por dentro ah! Ah! Agora também já que sei. Bem. Pois. E? Nós moramos lá, é muito mais quentinho hum. e quando chega a esta altura do Natal é muito mais prático, como moramos em muitas cabeças milhares, milhões, bilhões de cabeças que acreditam em nós temos muitos ajudantes ah. Não ah. Assim é mais fácil! É, é mais é. meninos e meninas é, é crescidos e, e crescidas todos a pensarem em nós e a ajudarem Pois, pois. Mas já, pois. já tinham feito esta pergunta? Nalguma Na das cartas? Dos presentes cá. Oh, gargalho! Milhões de pessoas perguntam e eu respondo sempre da mesma maneira. Quer dizer, já toda a gente sabia menos nós, não é? E vocês, uma coisa. Já que nós a saber também. Ah, vocês também. É nunca estão atentos. Estejam atentos e portem-se bem. E vocês também. Portem-se bem. Vocês também. Quase no Natal. Quase, eu quase.